e aí galera estamos aqui a mais do canal Logan no galera hoje eu vou falar como vocês não perderam o seu o vosso tempo galera neste neste tempo tenho várias pessoas que estão a perder o seu tempo no YouTube TikTok tipo perder tempo também eles eles percam sim muito tempo porque eles ficam horas e horas horas e horas então hoje eu vou te ensinar como eu deixei de perder o meu tempo no YouTube Tik Instagram no Twitter e aí pessoal então para vocês pararem de perder o vosso tempo na internet na internet galera galera faça isso que eu estou a vos dizer só so, aqui eu por exemplo eu Sou mini empreendedor, mini empreendedor. Então, eu pedi dinheiro ao meu pai, então meu pai me deu dinheiro. Então, esse dinheiro eu guardei, guardei. Comecei a fazer pastéis. Tipo, eu comecei a fazer pastéis e comecei a entregar na, na minha prima. A minha prima começou a vender na escola. E os e ressores tipo, acabava muito rápido, rápido mesmo. porque ela vem a escola tá vontade tá da escola, já não tem mais Ela tipo No recreio ou no intervalo Ela quando ia Ela vendia Porque os colegas eram muitos Gostavam de De, de comer reçóis Do lanchinho Então também para quem tem No colégio a escola dele A tua escola tem A sua escola não tem um refeitório ou uma cantina, venda para facilitar os seus colegas para não saírem à rua, isso previne a eles galera, então se vocês curtiram da dica, se inscrevam no canal, gostem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação e